E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Quer dizer, do canal, eu já tô acostumado aí com o youtuber. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui da aplicação JPAP. bem pessoal, nesse tutorial aqui, vocês vão aprender a fazer um menu lateral. Então eu já tô aqui dando o nome ao meu projeto. Ao meu projeto não, ao nome, ao nome da aplicação. E lembrando antes, quando... Ainda tinha... Tá, tá, ainda tava no começo. Eu não comecei do começo. Mas eu lembro quando eu tava no começo. estava bem ruimzinho ainda. Tinha poucos blocos. Com ponto menu. Ponto lateral. E o projeto pode ser... Menu. Lateral. Eu vou postar todas as aplicações que eu ensinar a fazer. e vou postar, beleza? Eu vou postar aqui mesmo na... Na loja da Sketchware. E eu vou gravar eu postando. Provavelmente muitos vão falar assim. Ah, é fake, não sei o que. Porque não tem a AP. Mas depois, se alguns virem a JTP vão vão perceber que. O porquê que. Eu postei a aplicação. Deixa eu já tirar aqui a Action. Já vou colocar aqui para ambos. E teclado escondido. Pronto. Então, primeiro estudo. Vamos adicionar aqui um. Linear, H, que vai ocupar a tela toda. Então, em layout 8, parent vai fazer com que esse linear ocupe a tela toda. E vamos tirar o padding, para que seja como se fosse a mesma tela. Vamos colocar o padding para zero. Pronto, está como se fosse a tela. Agora, vamos adicionar aqui mais um Linear, H. Vamos colocar tipo uns 60, 75 aqui. 75 depuração Ops, eu acho que não pus linha a Ah não, que burrice Aqui é My, my parents, não é no 8 É no 70, deixa 70 É, deixa assim Eu vou colocar aqui uma imagem Pronto E aqui eu vou colocar o menu Opa Calma, aqui eu vou colocar Aí um, um linear v E vou colocar o Outro linear h dentro do linear v e Linear v coloco Match parent no width Pronto Agora aqui eu coloco, coloco Outro linear v E outro linear v Não Aqui vai ser o menu Match parent, não, desculpa Deixa eu colocar só com 150. Pronto. Basicamente a gente já tem a estrutura. Só deixa pra, pra vocês perceberem aqui. Vou colocar uma cor vermelha. Ah, Dá, deixa, deixa essa. linha 4, ok. E vou colocar aqui no create Para ficar invisível. Na verdade... Não é invisível, é gone, eu acho. Não lembro. Aqui, ó. Tá aqui. Então. linha 4, set, visível, gone. para não ter espaço nenhum na tela. Agora a gente vai ter que ter aqui uma variável. Que vai ver como é que tá o menu lateral. Se está uh, se tá ativo ou se não está ativo. Então vai ser uma variável do tipo número. E vamos aqui, ó. Menu. E de início, vamos citar o menu para zero. Pronto. Agora. Essa vai ser agora. Pronto. Agora, não nem mais viu. e mais viu. Quando clica. Se. O menu. Foi igual a zero. Vai acontecer isso. Nós já sabemos que vai ser igual a um Se menu for igual a zero Vai acontecer isso. E vai aumentar. O increase vai aumentar um E o decrease vai diminuir um Vai aumentar. E vai definir isso aqui. Para visível. Vai definir o linha 4. Que é o nosso menu. Para visível. Se não se já estiver ativo vai definir o linha 4 para invisível na verdade o GON e vocês que escolhem, mas é sempre melhor o GON na minha opinião e vai diminuir, vai passar a zero ah, coloquei aqui e deixa tá e vamos testar pessoal com o gravador que eu estou aqui que é o AZ Recorder não dá pra instalar enquanto estou gravando então vou dar aqui um corte e depois eu volto, beleza? E pronto pessoal, acabou de instalar aqui vou abrir E está assim Quando eu clico no, ali no Android Fica assim Basicamente é isso é, Esse aqui é muito fácil Vocês adicionam fazer aqui no Linea 4 Os botões que vocês quiserem Tipo É o que vocês quiserem Depende da aplicação de vocês Então falando pessoal Essa história aqui foi bastante rápido Foi fácil de fazer né Preciso apenas de Deixa eu ver aqui Quatro blocos Um bloco Dois Três blocos Quatro e agora eu vou postar a aplicação, né? Calma. Ali o rabo. Vou postar aqui. Vou salvar isso aí. Screenshot. Ah, não. Ah, não. Pronto. E aqui eu vou... Colocar ali o screenshot. Eu vou deixar claro no. Na descrição que é, é, faz parte do tutorial da JPP. E depois eu vou mostrar aqui para vocês no, no próximo vídeo os comentários que. Fiz, quer dizer, no próximo vídeo não. Quando fizerem comentários, eu vou mostrar para vocês os comentários que quiserem na aplicação. para ver como é que vai ser, né? Então, menu lateral. J. Calma de falar aqui na só aqui, Ignore. É apenas parte de um tutorial da JPAP 1.3. Pronto, já tá aqui partilhado. Depois, tipo, uma semana de eu postar ou duas, não sei quando é que vai sair. Vocês vão perceber o porquê que eu postei o menu lateral. Então foi isso, valeu e tchau.